Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo aqui no canal. Eu me chamo Fernanda Baldiceira, sou farmacêutica, doutora em Ciências da Saúde e professora de terapia floral, e o meu objetivo aqui é ajudar as pessoas a melhorarem as suas vidas ou a vida de outras pessoas como os florais de bar. E o tema desse vídeo é sobre fertilidade feminina e florais de bar. Você sabia que os florais podem ajudar as mulheres que querem engravidar? Tanto as mulheres que estão se preparando para ter filhos, se organizando para esse momento tão especial na vida, quanto as mulheres. Que já estão tentando engravidar, as tentantes, onde muitas vezes nesses momentos da vida surgem desequilíbrios emocionais, como ansiedade, tristeza, insegurança, medos e muitos outros. No final desse vídeo eu vou compartilhar um floral específico que pode ajudar em muitos casos. Então, além da preparação do corpo físico para a gestação, olhar para a parte emocional e mental é fundamental. E como então identificar os florais que vão poder ajudar? as mulheres que querem engravidar. Como em tudo na terapia floral, o mais importante é olhar para a pessoa. De acordo com a terapia floral clássica descrita pelo Dr. Bach, a gente deve desconsiderar as situações e focar em como a pessoa está se sentindo e lidando com as coisas que acontecem na sua vida. Portanto, para saber quais florais indicar para ajudar na fertilidade da mulher, busque compreender os seus desequilíbrios emocionais. Como ela está se sentindo, como estão seus pensamentos, as suas emoções, seus relacionamentos, a sua rotina, o equilíbrio interior, com certeza vai favorecer imensamente em todo o processo da gravidez. E de acordo com a literatura da área da terapia floral, tem um floral que tem demonstrado bons resultados para ajudar as mulheres a engravidar, que é o clematis. E isso pode ser explicado tanto pela sua atuação que está relacionado com presença, com materialização das ideias e também Bem com relação ao potencial criativo. E também, quando a gente olha para a planta, a gente pode observar que os frutos são muito semelhantes aos espermatozoides circundando o óvulo, que acontece após o momento da fecundação. Então, para ajudar as mulheres que estão querendo engravidar, você pode experienciar o clematis, observar se ele faz sentido para a pessoa, estar demonstrando resultados e principalmente focar em identificar florais para equilibrar a pessoa. Não deixe de dar o seu like aqui no vídeo, que isso ajuda muito para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E se você ainda não tá inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve no canal que tem muito conteúdo maravilhoso por vir além de todo esse conteúdo super especial que já tá aqui. Beijos e até o próximo vídeo.